The sky's the limit. Mr. Ex-boyfriend. A noite do luar, queria te contar, mas <laughs> para que te contar? Se posso mostrar Já não, Já não quero falar Eu quero aproveitar Que o nos dá No escuro lunar ai, ai, Definitivamente eu é. estou a ficar louco E é difícil controlar Meu corpo te quer abrigar Baby, será que não vês que eu estou a ficar louco? Corobi a luz apagada. Espero pela tua chegada. Estrevo de quatro folhas. É chuva no desenho.